Pode ter certeza. Eu vou me recuperar de todas as pancadas da vida. Eu vou dar a volta por cima. E aqueles que queriam me ver lá embaixo, vai ver a exaltação de Deus.